Salve, salve, minhas guerreiras e meus guerreiros! Mais uma dica de treinamento aqui do professor Emílio Júnior. Porém, antes de iniciar qualquer rotina de atividade física, tenha sempre a liberação do seu médico. Hoje, eu irei dar a dica de treinamento onde nós iremos trabalhar a parte inferior do abdômen. Nós iremos trabalhar coxa, posterior de coxas, glúteos e pernas. panturrilhas, isso aí. Tudo isso só com um exercício bem simples. O que nós iremos fazer? É assim. Primeira coisa, os pés têm que estar paralelos. pés paralelos à largura do quadril. Então, as pernas ou os pés paralelos à largura do quadril. Você vai elevar a sua perna direita. Ao mesmo tempo que você eleva a sua perna direita, você vai ficar na ponta dos dedos do pé esquerdo. Então, presta atenção. Elevou a perna direita, ficou na ponta dos dedos do pé esquerdo. Elevou a perna esquerda, ficou na ponta dos dedos do pé direito. Observou? É um trabalho um pouquinho complexo, mas é um trabalho ideal para ajudar você a trabalhar bem, priorizar bem, abdômen inferior, coxas, que é quadríceps, posterior de coxas e perna. Vamos lá? Depois, você que não consegue, eu vou ensinar. Calma. É passo a passo. Primeiro o básico, aí depois eu vou ensinando as alterações que você vai poder fazer. Então vamos lá, ficou na posição, contagem regressiva: 3, 2, 1, subiu! 1, para, subiu! 2, para, subiu! 3, para, subiu! 4, subiu! 5, subiu! 6, subiu! 7, subiu! 8, subiu, 9, subiu, 10, subiu, 11, subiu, 12. Significa que eu fiz 6 para cada lado. Então, foram 12, que eu contei 1, 2, 3, 4, saíram 6 para cada lado. Agora, se você tem alguma dificuldade, vamos utilizar uma cadeira. Estou sempre utilizando uma cadeira, que é o que você, de repente, tem em casa. Mas se você não tiver cadeira, pode ser aquele, sabe aquela janela, aquela mesa que esteja bem apoiada, fixada, para você somente encostar a sua mão. Você não vai fazer força. Na parte de trás do sofá também está valendo. Vamos lá, vamos fazer primeiro só com o lado, só com o lado direito. Onde você vai elevar o lado direito e ficar na ponta do dedo do pé. Ó, um, subiu, vamos lá, dois, isso. Vamos lá, três, perfeito, pode subir mais o joelho, quatro, isso, vamos lá, cinco, fazer seis, hein, seis, puxou bastante, agora eu vou fazer para o lado oposto, coloquei a cadeira aqui e vou fazer agora com o lado oposto, onde antes eu fiz com a perna direita, agora eu vou fazer com a perna esquerda, subindo a perna esquerda, hein? um, isso, dois, perfeito, 3, bora, 4, isso aí! 5, legal! 6, bora, Vou fazer mais uma, porque aquela hora eu estava demonstrando e eu quero demonstrar para ficar certinho. 7, ok! Nós utilizamos a cadeira para apoiar, mas você poderia ter apoiado também na parede sem problema nenhum. Agora, se você não consegue fazer esse movimento, que está muito acima do peso, está sedentário, quer fazer sentado, porque não gosta de fazer atividade em pé, dá para fazer sentado, professor? Dá, dá para fazer sentado. Vou demonstrar a você como você pode fazer esse exercício sentado. Porém, antes, eu quero te convidar para você que deseja contratar a minha ficha de treinamento, vai sair uma promoção aí, entre em contato com esse número do WhatsApp, fala com a Daniela que você gostaria de contratar minha ficha de treinamento. A Daniela vai te passar todas as informações, não deixe para depois. Vamos lá, pés paralelos, então os pés aqui estão paralelos à largura do quadril, pés paralelos à largura do quadril. Irei elevar o meu joelho acima e ficar na ponta dos dedos do pé esquerdo. Volto à posição inicial, elevo o meu joelho esquerdo acima e fico na ponta dos dedos do pé direito. Faço alternadamente, só este exercício, alternadamente este exercício. Conseguiu observar? Como é que eu consegui demonstrar para você três maneiras diferentes de você utilizar o mesmo exercício, seja utilizando a cadeira ou mesmo sem a cadeira, você tem como trabalhar bem a região, não só das suas coxas, mas também das suas pernas, enfim, vai trabalhar também abdominal inferior. Mais uma dica de treinamento aqui do canal do Professor Emílio Júnior. Já dá o joinha, não esqueça de dar esse joinha aí, que é muito importante. Lembrando que quando você dá o um joinha negativo, não tem nada a ver junto ao canal. Isso em nada você vai prejudicar o canal. A única coisa que acontece é que o YouTube ele entende que esse material não foi interessante para você, então você deixa de receber futuros materiais. Mas você que curtiu e gostou e quer receber novos materiais aqui no canal, é só dar o um joinha positivo. Muito obrigado pelo carinho e até o nosso próximo encontro!